Oi? Saneamento ecológico, sabe o que é? Sabe como faz? Quer aprender a fazer? Para tratar as águas cinzas da sua casa, sítio, fazenda, chácara? Simples, rápido, fácil, de baixíssimo custo, pouca manutenção. A gente vai aprender como é que funcionam as tecnologias vivas aqui de Gaia Terra Nova. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto, biólogo, especialista e mestre em meio ambiente e recursos hídricos e doutor em ciências ambientais. E aqui atrás da gente é um filtro biológico, um, dois, um pouco mais atrás, um biodigestor, tratamento de águas cinzas. O sistema já vem trabalhando há alguns anos, mas eu resolvi mudá-lo, modificar um punhado de coisas. O que a gente está vendo aqui atrás é mais um processo desse tratamento. E eu fiz uma abertura, separei meio a meio, que é para poder mostrar como é que a gente tem feito, como é que ele funciona, quais os resultados que a gente obtém a partir disso aqui. É um sistema barato, fácil de, de instalar, fácil de man manter e é, foi pensado para zonas periféricas, é, comunidades de, é, de baixa renda ou mesmo produção rural, ou chácara, sítio, fazenda... Essa daqui é uma possibilidade de baixíssimo custo, então a partir do conhecimento desse sistema que já está instalado e que eu estou retirando, a gente vai fazer um outro sistema, então eu vou trazer as águas daqui desse sistema que já está funcionando e ela vai ser tratada aqui. Depois, numa segunda etapa, nós vamos fazer um laguinho ou um outro tipo de banhado construído. Aqui vai ser uma wetland e ali um banhado construído, uma wetland também, né? mas pensado de uma forma um pouco diferente. Esse banhado vai sair daqui e ali atrás uma lagoa multifuncional. Talvez a gente crie uns peixes ou umas plantas. Né? Vamos ver o que é que a gente vai fazer. Então, o que nós estamos pensando são várias oficinas ao longo do ano, daqui até o, até o final do ano, aproveitando essas oficinas para ir construindo todos esses sistemas. E quem quiser aprender, as inscrições estão abertas, é com a Elisa, do Vida Cósmica, em Itajubá. Sábado agora, dia 14 de setembro, das um, da 1h30 da tarde até umas 5h30 da tarde, por aí. Valor de participação, R$ reais. Dá uma olhada nos links se tiver interesse. Um grande abraço e até sábado.